O rachixe em casa, ele não é visto como um traficante, mas o cara que tá traficando na favela, que trabalha pra outra pessoa, as drogas nem é dele, ele é, ele é o, o bandido, tá ligado, cuzão? Não, então, tudo não, é ponto de não vista, olhava cuzão. pra esse lado, é Não, de não mano. E é um bagulho que eu fico me perguntando, de tipo assim, como é que chega na quebrada um fuzil, como é que chega na quebrada esse caminhão <risos> de droga? E então, então... só é o que então... eu peço, parceiro, sabe o que que é? É respeito com a nossa realidade, com o que eu gosto de falar, sabe por quê? Exatamente. Porque eu respeito a realidade do próximo. Que nem eu tô te falando aqui pra ser do, do o traficante do outro lado, tá ligado, parceiro? A save, eu respeito a save. Independente que os caras tá lá usando droga, eu não vou julgar os caras, porque Exato. na minha quebrada também tem, de outra maneira. E é a minha realidade. Então eu peço isso, é respeito, cuzão. A tá diferença ligado? é que ninguém chega dando madeirada, né? Entendeu? Nunca? Imagina. Nunca uma vi rave. uma rave, eu já é, fui rave, eu nunca vi. Imagina os policiais invadir uma rave e dar madeirada nos outros, cuzão. Jogar spray de pimenta na sua cara assim, ó. Ô, oh, bagulho quando o funk, quando os policiais invadem, já era. Todo mundo correndo. moiou, moiou, moiou, moiou. <risos> e deixa chinelo para trás e Tá ligado, bagulho é como, cuzão, salseiro. As motos sendo <risos> o bagulho é como? Doideira. Pode isso, bomba de efeito moral e, e, a, e a porra toda. É exagero, cuzão. Então, tipo assim, o que eu queria que a polícia militar entendesse é isso. Eu não odeio eles, quero que eles morram. Quero que eles parem de fazer isso com nós, mano. Para de oprimir nós, deixa nós quietos. Vai, vai pegar bandido, da hora. É o trabalho deles prender criminoso. A quebrada tá cheia de criminoso, Eu sei que os caras têm que estar tá lá mesmo, querendo ou não. Uh -huh. Porque a nossa realidade de, de dificuldade, de necessidade, de falta de educação, faz a quebrada ser cheia de criminoso, assim como a área nobre também, que, que é mais ladrão, o cara que rouba seu celular, que rouba sua moto, ou o cara que rouba milhões da população inteira, certo. tá ligado, cuzão? Aí é um ponto de vista, mas a quebrada tá cheia de criminoso, assim como a área nobre, certo? Mas como a quebrada tá cheia de criminoso, os caras tem que ir lá fazer o trampo deles, mas os caras tem que ir lá fazer o trampo deles e só, cuzão. E você gosta do foguetão, tá né? Eu vi.